Bom, boa noite a todos e a todas, também entrando ao vivo aqui, a nossa roda de conversa de hoje, terça-feira. Lembrando que agora, a partir de agora, as rodas de conversa acontecem sempre nas terças-feiras, não mais na segunda-feira. A principal razão disso é que na terça-feira a gente pode contar com uma certa frequência com a presença da Guida e a gente não concorre com as sessões da Câmara Municipal. Então agora sempre às terças-feiras a partir das 19 horas nossa roda de conversa hoje nosso tema são três eleições a gente vai passar aqui um pano rápido sobre três eleições do conselho de cultura do campreve e do congresso nacional é... daqui a pouco volto nisso tá antes disso vou dar alguns informes aproveitando aqui a ocasião estou vendo que o pessoal está entrando na live por gentileza Ajude a compartilhar essa live para que ela chegue ao maior número de pessoas possível, tá bom? Nos grupos e na própria timeline de vocês, a gente agradece. Boa noite, Andréa Preta. Tá sem som aí? Olha, aqui aparentemente, tá tudo normal aqui, viu? Queria que mais pessoas comentassem aí, se estão sem som também, se estão com alguma dificuldade. Uma dica que a gente sempre dá... É que vocês utilizem fone, né? Se vocês estiverem no celular, usem um, um fone de ouvido que funciona melhor. Geralmente, é, o áudio do, do celular não é muito bom. Ah, tá. Estava desligado. Então, tá bom. Ah, eu espero o feedback de vocês aí sobre imagem e, e som, tá? É, primeiro, vou dar um informe. É, o Centro Cultural Esperança Vermelha, embora não, nesse momento a gente não esteja promovendo... É, atividades presenciais, como normalmente a gente faz, né, nossa aventura gastronômica e uma série de outras atividades que a gente faz no, no nosso espaço, na nossa sede, embora, eu vou dar notícias da guida já já, embora, boas notícias, tá? Embora a gente não, a nossa sede não esteja funcionando normalmente, porque a gente não pode aglomerar, afinal de contas, mas as contas continuam chegando, né? as contas de fevereiro estão aí batendo na nossa porta. Então a gente precisa pagar aluguel, internet, telefone, energia elétrica, e, e a gente precisa pagar tudo isso sem contar com algumas atividades que a gente fazia que nos ajudavam muito na arrecadação, como era a aventura gastronômica, o próprio Sebo, o Bazar, o Brechó, né? Então, basicamente, a gente está co podendo contar com doações para funcionar durante esse período de, de quarentena que a gente está vivendo. Aqui em Campinas passamos já da taxa de 90% do, dos leitos ocupados e é uma situação bastante preocupante e, obviamente, que nós do Centro Cultural Esperança Vermelha a gente pretende dar a nossa, nossa contribuição aí nesse processo que é cuidando para que não haja aglomeração. Né? Hoje eu estou aqui sem máscara nessa live porque estou sozinho então, não estou colocando ninguém em risco, nem me colocando em risco, né? Mas a gente fica aí a orientação para todos e todas, para que cumpram os protocolos sanitários todos, né? Álcool gel, máscara, distanciamento social, para que a gente, cada um de nós, tem que dar a sua contribuição para que a gente consiga superar esse momento que a gente está vivendo e, e, pelo menos, até que a gente possa... Assinar um número grande de pessoas que nos permita ter condição é, de ir voltando é, a uma vida onde a gente pode ter contato físico, né, uns com os outros, coisa que a gente sente muita falta. Boa noite, Lígia. Vou aproveitar a pergunta da Lígia e tem bastante gente acompanhando aqui, sei que tá todo mundo com essa dúvida. É, a Guida, a gente tomou um susto, né, porque todos nós que conhecemos a Guida... Ela é uma pessoa extremamente batalhadora, uma mulher guerreira, forte, e a gente sabe que ela não, não amolece facilmente diante de qualquer dificuldade, né? Então, quando nós soubemos a internação da Guida, rolou uma preocupação de que fosse algo mais sério, né? Mas, na verdade, foi só uma precaução mesmo, né? A Guida havia um desconforto é, por conta da... da questão da respiração, do oxigênio, né, então é, avaliaram que seria melhor para ela estar no, no hospital, e, mas ela passou longe de UTI ou, ou qualquer outra situação de maior gravidade, ela está muito bem cuidada, a filha é enfermeira, então também é, toma todos os cuidados necessários e, e a gente espera a recuperação da guida, sabendo que, pelo menos é o, é o que a informação que a gente recebe, o pior aparentemente já passou, né? Então a tendência da guida agora é ir melhorando nos próximos dias, né? A gente sabe que não é uma doença qualquer, não é uma gripezinha, é importante enfatizar isso, né? Se alguém ainda acredite nisso, chegou a hora de parar de acreditar nisso, porque é, cada vez mais pessoas próximas do nosso círculo, né? e começam a adoecer, vão estar internados, e essa vai ser uma realidade muito próxima da gente mesmo, né? E a Guida, ela, a gente tomou um susto no primeiro momento e tal, mas não há necessidade de nenhum pânico, tá? Logo, em breve, a Guida vai estar com a gente nas lutas de sempre, e ela precisa realmente é, de, de ter um acompanhamento mais cuidadoso nesse momento, e depois uma recuperação, né? alguns cuidados para se recuperar, para estar novamente 100% é, na luta, como a gente sabe que é do perfil da Guida. Tá? É, o mandato da Guida tem compartilhado notas sobre o estado de saúde dela, a evolução da, da recuperação da Guida, né? então todos os dias pela manhã circulam notas. Acompanhe pelo Instagram da Guida, pelo próprio Facebook da Guida, nas redes da guida, é possível acompanhar a evolução do estado de saúde dela e, e essa melhora, né? E, então tá todo mundo na torcida, quem é de rezar pode rezar, quem é de mandar positive vibrations, né? Mande vibrações positivas e a gente fica na torcida para que ela se recupere o mais breve possível, tá? É, eu já, antes mesmo da pergunta da, da Lígia, eu já abriria a roda tratando desse tema, porque é uma pergunta que está todo mundo se fazendo, né? A Guida, acho que o último momento de, de militância da Guida mais ativo, antes de sentir o, o baque é, um pouco maior, né? Foi justamente o processo eleitoral do Camprév, que a gente vai comentar aqui hoje, mas ela acompanhou e teve a alegria de acompanhar uma vitória nossa no Camprév, uma vitória do movimento Camprév é Nosso, a nossa última live, nossa última roda de conversa do CCV foi na terça-feira da semana passada sobre esse tema do Campreve e com todos os candidatos do movimento Campreve é Nosso, um movimento que saiu extremamente vitorioso no processo eleitoral do Campreve. A Guida comemorou muito, a gente acompanhou de perto, deve ter sido super angustiante para ela por conta de, de, de estar doente, não poder participar diretamente da, da do processo eleitoral né mas a distância ela comemorou muito e é isso eu vou falar um pouquinho disso aqui hoje tá é... queria dizer para Paula tô vendo que a Paula tá comentando aí tá nos acompanhando Paula por gentileza se você tiver aí o número da conta do CCV insira nos comentários porque eu tô pedindo doação aqui eu sou pidão né já começa a live já pedindo doação e mas é sempre bom ah, lembrando que agora nós temos um PIX também né então com o CNPJ do CCV você consegue fazer um PIX cai direto na conta não precisa é, nenhuma nenhuma não, não paga taxa né dentro do, do limite tá aí o comentário que a Paula acabou de postar nosso agradecimento a Paula Viana que tá sempre na retaguarda aqui na produção das rodas valeu Paula é, então é isso aí ó. vocês podem colaborar através de um Pix para o CNPJ que é o Pix do CCD ou então através de uma transferência bancária tá aí a instrução postada aí nos comentários para você fazer a sua contribuição tá bom é, já informamos sobre o estado de saúde da guida era uma curiosidade que, que, que, que tinha, né? E as pessoas querem saber, todo mundo me pergunta. Hoje eu já, já dei essa informação para algumas pessoas, então fica aqui a informação para todo mundo. Estamos felizes porque ela está se recuperando bem, e, e agora é uma questão de tempo mesmo. A gente continua acompanhando, vocês podem acompanhar nas redes da Guida, mas a notícia é boa, porque, ao que tudo indica, o pior já passou, o pior momento. É, já passou e a tendência agora é que a Guida vá se recuperando aos poucos, tá bom? Essa é a informação que nós temos sobre o estado de saúde da Guida. Abração para a Guida, eu acho que ela não deve estar acompanhando essa roda, porque afinal de contas é, não, ela deve ter sido privada do, do acesso à internet para descansar, né? Mas que seja, é, ainda que seja a, através de do um, um nosso sentimento aqui, né? Fica o nosso abraço para a Guida. Bom, é, hoje tem três, três temas hoje, a nossa roda, né? É um, são os três processos eleitorais. Um é o processo eleitoral das mesas do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara. Esse processo, a eleição da, da presidência, é, tanto do Senado quanto da Câmara, aconteceu ontem. Hoje no Senado tem a definição da mesa. E a definição da mesa da Câmara foi adiada para amanhã, mas pelo que eu estava olhando aqui, enquanto começava essa roda, me parece que tem um acordo já sendo costurado. Esse é um tema, o primeiro tema que eu vou abordar. Depois eu vou falar um pouco sobre o CAMPREV, o processo eleitoral do CAMPREV, cuja apuração aconteceu na semana passada. Eu vou dar aqui um resultado, fazer alguns comentários a respeito e... Por último, quero, quero dar um informe sobre o Conselho de Cultura. Infelizmente, embora o processo eleitoral tenha acontecido no, durante três dias, os últimos três dias úteis da semana passada, quarta, quinta e sexta, e a apuração, ao que tudo indica, aconteceu ontem, mas o resultado do processo eleitoral, segundo a informação de pessoas que estavam na, na, acompanhando esse trabalho, o resultado do processo eleitoral ele só sai amanhã, quarta-feira. Então a gente não tem aqui o, o resultado do processo eleitoral do Conselho de Cultura. É, a gente esperava que esse resultado já teria saído quando divulgamos essa roda, mas infelizmente não saiu. Então na próxima roda a gente tece comentários aí sobre o processo eleitoral do Conselho de Cultura que a gente não tem ainda o resultado da apuração. Hoje falaremos sobre Congresso e sobre Campre tá? Começando pelo Congresso. No Congresso, a gente teve aí é, a eleição do Arthur Lira, do PP, com 302 votos, de um total de 505. Ele se elegeu no primeiro turno, foi o candidato do governo, né? E no Senado, a eleição do Rodrigo Pacheco com 57 votos, de um total de 78. Uma vitória ainda... Por ampla margem, aliás, o Rodrigo Pacheco pode contar com votos que vão do PT ao próprio, a é, própria base do, do governo Bolsonaro, né? Uma coisa maluca. É, começando pela Câmara, o resultado foi o seguinte: o Arthur Lira, como eu falei, do PP, 302 votos, o Baleia Rossi do MDB, 145 votos. Esses dois candidatos disputavam para ver. É, eventualmente estarem no, no, no eventual segundo turno, né, mas na prática o Arthur Lira acabou levando no primeiro turno, surpreendentemente, ou não, né, é, a, a Luiz Erundina acabou sendo candidata, teve 16 votos, né, e, e, enfim, tinham mais candidatos que eu acho que não vem ao caso ficar citando aqui, porque o número de votos foi baixo e, e enfim, eram... Candidaturas que não necessariamente marcariam posição política, né? não, não teriam tanto, tanta diferenciação das outras. Convém mencionar a candidatura da Luiz Erundina porque, de fato, era um, uma candidatura que expressava uma outra, um outro programa, né? uma outra proposta. Né? É, dos dois candidatos, Arthur Lira e Baleia Rossi, o Baleia Rossi que é do MDB... é o Baleia Rosa teve 145 votos, né? Se a gente considerar que a esquerda, como um todo, é, ela tem 129 votos, a esquerda, no caso, o PT, o PCdoB, o PSOL, o PSB, o PDT e a Rede, né? Considerando a esquerda, todos esses partidos aí, uma esquerda amplo senso, o total são 129 votos, né? É, se o Baleia Rosa teve 145 Lógico que nem todo mundo da esquerda votou efetivamente no Baleia Rossi, né? Teve muita gente que votou na Luiz Erundina e deve ter tido gente também que votou no próprio Arthur Lira, né? Mas o fato é que os números mostram aí que o Baleia Rossi acabou sendo é, sustentado por mais votos oriundos da esquerda do que votos propriamente desses setores aí do, do chamado centro, que a gente sabe que é uma direita, na verdade, fisiológica, mas é o chamado centro, né? É, a esquerda acabou ficando com a brocha na mão de sustentar a candidatura do Baleia Rossi. O Arthur Lira, logo que, que sai vitorioso do processo eleitoral, ele declara, é, ele anula né, o bloco do Baleia Rossi, o bloco que o PT fazia parte, considerando que é, o PT apresentou os seus nomes após o o horário, foi uma medida extremamente autoritária, que seria uma marca muito ruim para como um primeiro ato de um, de um presidente da Câmara, e muita gente que apoiou o Arthur Lira é, discordou da, da decisão dele, foi questionado também pelo bloco que apoiava o, o Baleia Rossi, e que ameaçou inclusive ir à justiça, acho até que o PDT chegou às vias de fato a acionar o, o Supremo, né? e tem coisa que tá acontecendo agora em paralelamente, então também talvez eu, eu não esteja dando aqui a notícia mais quente, mas do que eu vi até agora há pouco antes de começar essa roda era isso, né? E, e nós temos uma situação onde é, o, o, o, o Bolsonaro conseguiu impor uma vitória é, com, conquistando aí 302 votos para ser o candidato Arthur Lira. Tem Algumas questões aí que a gente precisa notar, né? Primeiro que então, tem uma mudança de postura por parte do, do Bolsonaro isso precisa ser levada em consideração, né? Quando ele se elege, ele se elege com aquele discurso eu sou a nova política contra a velha política, contra o velho e, e dizendo, dizia que ia fechar STF, aquela postura extremamente é, autoritária isso gerou um, um, uma reação dentro do Congresso que levou à eleição do Rodrigo Maia, com uma votação muito parecida, uma vitória também bastante consolidada na, na Câmara, né? Mas, nesse momento agora, o Rodrigo Maia sai como um, um, talvez o um grande derrotado desse processo. Não que não hajam outros derrotados, né? Mas o um grande derrotado desse, desse processo todo, né? E a diferença que está que posta aí é que o Bolsonaro decidiu, de uma vez por todas, operar da maneira como a política é operada desde sempre nesse país, né? Abriu o balcão, negociou emendas e, com a força é, do governo, ele conseguiu viabilizar a eleição de seu candidato, por ampla maioria, já no primeiro turno. Essa, essa é uma mudança é, à luz do que aconteceu no último processo eleitoral, quando o Rodrigo Maia... Sai, se elege presidente da Câmara, isso tem que ser mencionado, né? E porque nós vemos agora um, um outro Bolsonaro, né? em, em, em certo sentido. Um Bolsonaro pressionado pela derrota do Trump no, no, nos Estados Unidos, que é um fator, é, com uma série de, de pedidos de impeachment empilhados no, no Congresso Nacional e com a sua popularidade em queda. Né? Esse é um ponto tem que ser levado em consideração. Lembrando que quando ele começou a perder popularidade no ano passado, ele pôde contar com auxílio emergencial, que ele nem era a favor, e depois ele definiu um valor irrisório, mas depois, no fim das contas, quando foi aprovado, ele acabou virando, do ponto de vista da opinião pública ou publicada nesse país, é, de certa forma, o Bolsonaro acabou passando aos olhos de muita gente como o autor, o pai da criança, né? E isso ajudou a segurar a popularidade do, do, do, do Bolsonaro, né? Coisa que agora, sem uma renovação do auxílio, a situação pode ser outra, né? Então essa postura do Bolsonaro que decide abrir o balcão e usar é, das artimanhas da velha política, que na verdade ele sempre representou, ele sempre fez parte disso, né? Mas ele, pelo menos, passava publicamente perante o eleitorado uma imagem de algo novo, e outsider, fora do sistema, né? E, na verdade, o que garantiu essa vitória ao Bolsonaro foi justamente a adesão a, a esse mesmo sistema, tão criticado né, na, na, na sua verborragia, mas que, na prática, é, não, não é isso que a gente verificou nesse processo eleitoral da Câmara, né? É, algo que a gente precisa refletir é que quem aparece, quem, quem, quem é, vocaliza é, a crítica acaba que não é o Partido dos Trabalhadores, não é um amplo setor da esquerda que acabou optando por uma estratégia muito discutível e a gente vai ter tempo para refletir sobre isso. Né? A gente, se a gente pensar, por exemplo, quem, quem é que vocalizou, a maior crítica ao Bolsonaro, o vídeo que está circulando por aí, inclusive em grupos de WhatsApp da esquerda, inclusive sendo postado por pessoas de esquerda, é o do Kim Kataguiri. Curiosamente, o Kim teve dois votos no, no processo eleitoral onde ele foi candidato à presidência do, da, da Câmara, ele teve dois votos, né? E, no entanto, é o discurso dele é o discurso de, de oposição ao Bolsonaro que acaba aparecendo e, isso é preocupante, né? Nós temos um cenário hoje onde é, a direita tenta operar e se organiza, e aí a direita, amplo senso, eu tô falando da Rede Globo, eu tô falando do, do, do, do, do, do Capital, né? Há um esforço para tirar a esquerda do segundo turno daqui a dois anos, para ter uma disputa entre o Bolsonaro e uma esquerda limpinha, gourmet, entre aspas, né? E, e, e, e a, a, o Partido dos Trabalhadores em especial, mas a esquerda de modo geral, não está sabendo lidar com essa situação, né? E, e, e a gente, às vezes a gente acaba até colaborando para esse cenário, né? E quando a gente deixa de polarizar, a gente não aparece como é, força política antagônica ao bolsonarismo, né? E isso é um tanto... Preocupante, né? A grande preocupação do Bolsonaro nesse processo eleitoral, visivelmente, né? Ele se mobilizou para derrotar o Rodrigo Maia e ele consegue, né? Quando ele consegue trazer é, o DEM para a candidatura do, do Arthur Lira, mas e, e ele se mobiliza também para derrotar o Dória, né? O Dória teve um pouco mais de sucesso no sentido de segurar ali é, a sua base, teve, teve mais sucesso do que o. o o Rodrigo Maia, né? Mas o Dória também não pode dizer que sai vitorioso desse processo, pelo contrário, né? Então, tem um cenário aí se desenhando é, de uma direita que quer uma disputa entre duas candidaturas da direita daqui dois anos e, e, e nós, da esquerda, fazendo a mesma política que no, nos levou a, tudo, a todas as derrotas que nós sofremos nos últimos anos, nos últimos processos eleitorais, mas não apenas em processos eleitorais, né? É, enfim, a gente precisa rever nossa política, né? E porque a gente poderia, tendo apresentado uma candidatura, é, minimamente é, marcar posição e, e fortalecer um, um posicionamento mais é, que desse mais visibilidade para a esquerda nesse processo. A gente sabe que não, a vida não, não, não se resolve dentro de um processo eleitoral é, de mesa na, na, na, do, do parlamento, né? muito pelo contrário, e a gente sabe também que um processo de, de impeachment só vai ser levado a sério nesse país se houver pressão social, né? pressão de fora para dentro, não adianta a gente esperar que algum acordo, alguma costura lá dentro vá resolver esse embrólio, não vai. Né? precisa ter pressão de fora para dentro. Se precisa ter pressão de fora para dentro, a gente precisa organizar o Partido dos Trabalhadores e a esquerda em geral para fazer esse enfrentamento. Né? E aí nós temos que refletir se essa tática adotada na Câmara, se ela foi correta ou não. Tá? Esse é um debate para a gente fazer. Hoje aqui, como a gente não tem um cenário totalmente definido para fazer balanço, eu estou mencionando aqui algumas questões, né? No Senado... Ah, ainda falando sobre a Câmara, parece pelo acordo que, que foi feito, né? Me parece que uh, além do da vitória do Arthur Lira do PP com 302 votos, de um total de 505, a gente tem o PSL que tende a ficar com a primeira secretaria, o PT com a segunda, o PSB com a terceira, o Republicanos com a quarta, tá? E... O PL ficaria com a primeira vice e o PSD com a segunda vice. Tá? Esse cenário é um cenário de um gesto que o Arthur Lira está fazendo para o bloco do Baleia Rossi, uma vez que ele volta atrás da decisão que tomou ontem. Isso é o que está divulgado, por exemplo, em alguns veículos da imprensa burguesa. E se isso se confirma, PT e PSB passam a fazer parte da mesa. Né? Uh, de qualquer forma, tem... É, uma ação do PDT é, questionando a postura do, do Arthur Lira para se resolver. Né? Parece que estava lendo um comentário aqui uh, da Fabiana Ribeiro que o Toffoli deu 10 dias para o Lira se explicar acatando petição do PDT. Ao que tudo indica, parece que vai rolar um acordo aí, de uma composição que contemple a todos. Né? O PT não vai ficar com a primeira secretaria como inicialmente havia sonhado, né, mas fica com a segunda, também não é um tombo tão grande quanto um tombo que seria ficar fora da, da mesa, né. Agora, essa discussão da mesa, do ponto de vista da simbologia, né, o que que fica de todo esse processo eleitoral? Algo para ser discutido aí, porque uh, a esquerda, lá atrás, né, a gente teria marcado posição, teria construído uma candidatura própria para marcar posição e, com isso, verbalizar uma crítica e num momento onde quem aparecia como antissistema, como outsider, éramos nós, né? e não aquilo que representa o que há de pior do, do, do, não é nem da velha política, na verdade, é dos porões da velha política, né? porque é de lá que sai... O, o Bolsonaro e, e, e muitas outras figuras que hoje tem um peso dentro do Congresso absurdo, ao columbre. Né? Quem era ao columbre? Né? Uma coisa maluca. No Senado, Rodrigo Pacheco alcançou 57 votos, de um total de 78, e a Simone Tebet, do MDB, alcançou 21 votos. Ela contou com a retirada do Major Olímpio, do Lazir Martins e do Jorge Cajuru. Mesmo assim. É, alcançou 21 votos apenas, né? muito pouco, para poder alcançar o Rodrigo Pacheco, que teve uma vitória esmagadora no Senado. Tá? Vou dar uma olhada nos comentários aqui, antes de passar para o tema do Campreve. É... Muitas mensagens aqui, a Lígia, o Tulebo, boa noite. A Sheila e Souza estão tá dizendo que a vitória da oposição no Campreve mostra uma reação da categoria frente às perdas mais do que uma manifestação de indignação com a política para servidores, mas também a política municipal geral. Marca também um sinal de resistência à política dos governos estaduais e federal. Nem vou comentar as eleições da Câmara e Senado. Minha pergunta é, o que o PT pretende ou projeta depois deste fiasco? Comentário aí da Shirley Souza. Obrigado, Shirley. Fabiana Ribeiro, já li o comentário dela. Valquíria dos Santos, uma pergunta... Diante do quadro político e da queda de Bolsonaro, que já se beneficiou do auxílio emergencial, por que a esquerda não conseguiu mostrar que era uma conquista da oposição? Com a nossa luta pela volta do auxílio emergencial, não colocará Bolsonaro em ascensão de novo nas pesquisas? Boa questão aí da Valquíria dos Santos. Ali Prando pergunta aqui, ó, Rodrigo Maia virou pó, chegou a chorar. Consequência ou da sua covardia ou da sua conivência? ou das duas coisas, em relação a Bolsonaro. A Valkyria coloca aqui também que a esquerda e principalmente o PT deram um tiro no pé ao apoiar o Baleia, por cargos na mesa diretora da Câmara. Ou era lançar candidato e forçar o segundo turno. Erro estratégico do PT, que infelizmente tem sido muito frequente. Tudo isso é, aliou-se com o golpista para ficar com a segunda secretaria, é, muito pouco para quem já governou esse país por 13 anos e hoje governa quatro estados. Concordo com, com, com a Valquíria, não, a preocupação é, com a mesa da, da, da Câmara, né, que toma uma dimensão e, e a, gente, a gente nunca ligou para isso. Né, e a gente conquistou é, vitórias eleitorais, foi justamente marcando posição. Né, porque o problema do Partido dos Trabalhadores é que tem preferido uma é, tem, tem preferido um mau acordo do que fazer uma boa luta e, e ser derrotado fazendo um bom combate, né? E, e esses maus acordos têm nos levado a, a situações muito complicadas. É, a gente precisa rever esse foco na, na institucionalidade, a gente não consegue pensar mais a disputa política no país que não seja pelos canais da, da institucionalidade. Aí fica todo mundo correndo atrás de saber a secretaria que o PT vai ocupar, como se fosse isso que fosse botar comida na mesa de, de, de milhões de, de brasileiros. A gente sabe que não vai, né? E, e a gente precisa aí é, tentar reunir forças para é, alcançar e dialogar com aqueles trabalhadores que a gente perdeu e que hoje apoiam o, o, o Bolsonaro, né? com aqueles que não, não tem mais interesse em votar né? com, com esses altos índices de, de, de abstenção nos processos eleitorais. Né? O PT precisa se voltar mais para esses trabalhadores, para o diálogo com esse eleitorado que já votou no PT no passado. Né? E esse diálogo ele vai ser feito como? Construindo acordos dentro do, do, do, do Congresso ou é fazendo luta política, né? Então, o problema da, da movimentação do PT no, no Congresso, tanto no Senado quanto no, na Câmara, no Senado pior, né? O que a gente fez no Senado foi pior. O problema dessa movimentação é isso, né? Nossa, nossa, nossa movimentação no Congresso ela tem que ser a expressão de uma política outra, né? E que a gente tem que... É, colocar em curso no, no país, em, em todas as esferas, em todas as trincheiras, não apenas no parlamento, né? Que é a contestação do fascismo, a contestação desse governo que está aí, mas, acima de tudo, a contestação eh, ao neoliberalismo, né? Porque tem setores do neoliberalismo que podem não, não ter uma... uma, uma política fascista, né? mas que lá atrás, quando tiveram que escolher entre o fascismo e o PT, escolheram o fascismo. Né? O Bolsonaro não está aí, por acaso. Né? E, e a gente precisa levar isso em consideração e fazer oposição ao neoliberalismo, né? porque tem setores do neoliberalismo que não expressam é, um, um, um programa fascista como é o do Bolsonaro em, em, em muitos aspectos, mas que são neoliberais e a gente sabe que também não, esses setores também com eles não dá para dialogar, para buscar soluções para o nosso país, né? Então é isso, sobre o Congresso, é isso que eu queria comentar, acho que a maioria das perguntas aí, muitas das críticas eu tenho acordo, né? E a Valkyria coloca aqui por um PT menos burocrata e mais da luta, total acordo, não tem nem muito o que comentar sobre isso, acho que é por aí mesmo, né? E que a gente aprenda com esse processo todo porque, enfim, a gente aqui em Campinas na Câmara Municipal dos Vereadores de Campinas, para quem está acompanhando aí de outros pontos do país, aqui a gente conseguiu é, expressar um, um posicionamento na Câmara bem interessante, né? Apoiamos uma candidatura que foi a da, da Mariana Conte e conseguimos expressar um, um, um programa e, enfim, a nossa bancada aqui tá, tá de parabéns, né? Saímos muita dignidade do, do processo. Isso não nos impediu de, de estar em comissões estratégicas, né? E pode ser que... Pode ter impedido de ocupar uma outra posição de maior destaque, né? Mas, é, querendo ou não, a gente consegue protagonizar a disputa política, consegue polarizar, né? E isso é muito interessante, você mantém sua coerência, né? É, enfim, eu acho que... Tem um, um balanço aí para ser feito. Eu sugiro a todos e a todas que acompanhem no canal do Página 13, aqui mesmo no Facebook, ou então no YouTube, Página 13, que é um canal também no YouTube, vocês acompanhem o programa Antivírus, porque uh, o próximo Antivírus deve fazer comentários sobre uh, o processo eleitoral, tanto na Câmara quanto no Senado, e aí, com mais informações, com tudo mais desenhado, né? é, um comentário pode, pode aprofundar um pouco mais no, no debate, né? inclusive um debate que é um debate interno dentro do PT, muito acirrado. Né? Dentro do PT teve quem defendesse voto no Arthur Lira, com argumentos mais variados possíveis, teve quem defendesse voto no Baleia, mas teve quem defendesse também a apresentação de, um, de uma candidatura própria. Aliás, alguns parlamentares do PT declararam que não votaram no, no, no Baleia, né? que votaram na, na Irundina. Eu acho que tem um debate aí de balanço para o PT fazer desse processo todo aí, tá? ali Prando escreveu aqui, mas a direita não extrema saiu muito fragilizada, ficou escancarado o fato de que é impossível montar frente com o PSDB, DEM etc., isso pode, inclusive, movimentar uma parte da população para maior apoio a uma candidatura da esquerda em 2022. Não sei, hein, Lígia? Tenho, tenho minhas dúvidas. É, eu acho que, no fundo, o que a gente tem é um setor da, da direita tentando se colocar como uma direita liberal, mais, mais clássica, né? não, não é, uma direita conservadora nos mesmos moldes que o Bolsonaro o Bolsonaro expressa, mas na hora do vamos ver, eles estão todos juntos e eu acho que essa é a grande lição de 2018 e essa é a grande lição do processo eleitoral da mesa da Câmara de ontem também. né? E, então, nós é que temos que buscar aí, um lugar de polarização com tanto com os conservadores, quanto com essa direita que se pretende liberar né? o limpinha. Nosso papel tem que ser de diferenciação com esse conjunto de, de, da direita aí. mesmo esse setor que chamam de centro que a gente sabe que é uma direita também, né? uma direita fisiológica e, mas não deixa de ser direita por isso, né? Acho que é isso. Sobre o Camprev, gente o Camprev realizou seu processo eleitoral na semana passada com alguns golpes que, é, antes do processo eleitoral né? é, urna num lugar estratégico para voto de pessoas mais vinculadas ao, ao governo, né, a urna do quadrilátero não estava prevista e o objetivo era angariar votos dentro é, da Secretaria de Serviços Públicos, né, principalmente administrações regionais e lugares onde tem muita gente ligada ao governo que poderia, que potencialmente votaria, apesar desse golpe, não foi o único, né, mas apesar de todos os protestos para que a ele... o processo eleitoral fosse feito num outro momento, de uma forma mais organizada, né? acabou causando um monte de aglomeração, uma coisa meio irresponsável por parte é, do, do, do governo, né? mas ainda assim, mesmo com, com, com, em condições desfavoráveis para fazer campanha, para conversar com as pessoas, o processo eleitoral aconteceu e a chapa o Campreve é Nosso saiu amplamente vitoriosa nesse processo eleitoral. Na terça passada nós tivemos aqui um conjunto de, de candidatos e candidatas do movimento Campreve é Nosso defendendo suas candidaturas, apresentando suas propostas aqui, foi muito legal, e é, nas diretorias é, o Campreve é Nosso fez barba, cabelo e bigode, né? um resultado muito favorável, né? Na diretoria financeira, o baixinho fez 1.495 votos, uma votação extremamente expressiva, né? Para terem ideia, o segundo colocado, Elias, teve 394 votos. Então, 1.495 votos da parte do baixinho é muito voto, né? E o baixinho é, elege-se, então, diretor financeiro. É, a diretoria administrativa ganha o Gessé, teve aqui com a gente o Gessé e o Leonardo, né, os dois estiveram aqui defendendo suas candidaturas. O Leonardo alcançou, no total, 388 votos, não se elegeu, mas é também uma votação muito simbólica, muito representativa, né, mas quem sai eleito é o Gessé com 1114 votos, né, na primeira colocação, o Leonardo ficou em terceiro, e foi muito legal, é, havia um certo medo, porque a existência de duas candidaturas do Camprev é nosso para a diretoria administrativa, é, a gente ficou com certo receio aí do que poderia acontecer. Mas o GSEC com 1.114 votos, se confirma como nosso diretor administrativo do Camprevia a partir de agora. Falo nosso porque também sou trabalhador de serviço público, né? não sou aposentado ainda, mas eu, um dia. Eu espero que um dia, quem sabe, né? Se, se os neoliberais permitirem, um dia eu me aposentarei. Uh, para a diretoria previdenciária, ganhou a Margarete Morelli, que também esteve aqui com a gente, a Margarete, teve 973 votos para a diretora previdenciária. Tá? Uh, então nós temos aí três diretores, financeiro baixinho, administrativo Gessé, previdenciária Margarete Morelli. Esses três são... É, estavam na chapa do movimento é Nosso. Para o Conselho Municipal de Previdência, entre os ativos, é, a Viviane Vilela fez 370 votos, o Professor Miranda, 350, a Débora Chaves, 274, o Misael, que é GM, fez 235, o Pereira, do Transporte, fez 177. Tá? É. Boas votações aí do professor Miranda e da Débora Chaves. E... Os dois são, são grandes companheiros que fizeram parte do movimento Campreve é Nosso. E... E depois, entre os inativos, aí, quem teve melhor colocada? Eliana Cascaldi, com 328 votos. Depois, Moacir Pereira, com 73 votos. A Nildete fez 59 votos, muito perto de alcançar o 73% do Márcio Pereira e tirar dele a segunda colocação, né? Nildete que teve com a gente aqui também na semana passada. Nildete e a Mari, né? Marilena. Bom, esse resultado é um resultado muito interessante, esse Conselho Municipal de Previdência, a gente tende a ter uma maioria crítica dentro desse Conselho, embora o movimento camprévia nosso sozinho não tenha feito maioria entre os conselheiros desse conselho, mas tem outras candidaturas aí com recorte crítico também ao governo que, que devem compor com a gente durante o processo e, portanto, o governo sai muito derrotado. Quando eu falo governo, me refiro também ao Sim de Jonas, né? porque o nosso nossa entidade sindical aqui em Campinas é dirigida por um grupo do PSB em aliança com o setor é, do, PS, do PCdoB, mas principalmente um grupo do PSB que dirige o, o sindicato e que alinha o, o sindicato com o governo, né? Nos últimos oito anos com Jonas Donizete, agora com o Dário Saad. Eu até brinquei aqui semana passada que acabou o governo do do Jonas Saad, e agora começa o governo do Dário Donizete. Né? E nessa toada, a gente não sabe muito bem quem é quem aí e tudo se confunde. Eu, sobre a eleição do Camprev, concordo muito com o comentário da Shirley, acho que ela tem muita razão. É, de uns anos para cá, a categoria que sofreu alguns ataques à sua previdência, né? a categoria está mais atenta com o que está acontecendo no, no Camprev. Então, os processos eleitorais do CAMPREV, ele é uma agenda importante para os trabalhadores do serviço público municipal. É, foi assim no último processo eleitoral e foi assim agora também. Mesmo com, com quarentena, pandemia, com todos os riscos envolvidos, as pessoas saíram de suas casas e, e foram até a urna votar, né? Isso é um, é um processo é, que tem que ser registrado, né? E, e o servidor está muito atento, está com um olhar crítico. Né? Eu estive trabalhando como fiscal no, no processo, atuei como fiscal, a Guida me intimou a ser fiscal no, no processo do CAMPREV, embora eu estivesse também disputando a eleição do Conselho de Cultura, mas eu fui ser fiscal no processo do CAMPREV para ajudar nossos companheiros e companheiras lá. E, e eu pude verificar que muita gente que estava nas filas, quietinhas, não, não tinha uma sinalização de voto, uma manifestação, mas estava todo mundo com a sua colinha, com os nomes anotados, os números, bonitinho, né? Então, de boca a boca, naquele trabalho de formiguinha, é, foi muito bonita a, a, a campanha e, e o resultado foi muito legal. A minha impressão é que os servidores públicos perceberam quem realmente tem uma postura de é, crítica, né? Uma postura é, firme de combate... É, aos ataques que o governo tem feito contra a, a nossa aposentadoria, e isso é muito importante. Queria ressaltar aqui que um processo eleitoral do CamPrev assim como um processo eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, são processos eleitorais que interessam ao conjunto da cidade, porque todos nós, de alguma maneira, é, vamos usufruir de políticas públicas. Nesse momento, especificamente, né, o SUS, por exemplo, é, tem uma importância estratégica, né, e quando a gente fala de SUS, quando a gente fala de política pública, nós estamos falando de servidor público, né, sem é, trabalhadores do, do serviço público não tem política pública. Então, esses processos eleitorais, eles têm importância para a cidade, né, e também como uma força antagônica, né, que denuncia, que faz crítica, que aponta problemas no, no governo, né, é importante... Ter gente nos conselhos, nas diretorias do Camprev e também no sindicato, a, a próxima parada agora é a sindical, e nós vamos falar disso em outras rodas mais para frente. É importante ter forças aí que realmente façam luta, né? que não estejam lá para falar amém para o governo, mas que estejam lá realmente para fazer enfrentamento. Isso é bom para a cidade, principalmente numa cidade onde a imprensa, né? se eu não me engano, aí. Tem uma mesada aí de 16 milhões, né, que, que a gente sabe, e nós não vamos ter uma imprensa que fale é, e que faça crítica ao governo. Então, nós temos esse papel, né, se a gente não cumprir com esse papel, ninguém vai cumprir, né. Da, da imprensa aí, nos meios de comunicação só existe um tom crítico na comunicação popular. Né, nas rádios comunitárias, e se eu for ouvir lá Noroeste FM, ok. Né? Mas nos jornalões aí que estão postos na cidade está todo mundo, todo mundo dentro do pacote da mesada que o Jonas dava para esses segmentos aí. E que mesmo assim, pelo que eu tenho visto, eles não estão pagando seus trabalhadores, né? porque tem greve em, algumas, em alguns órgãos aí da, da, da imprensa do, do, do capital na cidade de Campinas. Então é isso, falei aqui do processo eleitoral do Congresso, Senado e Câmara, falei também do, da eleição do CamPrev. a Lígia está dizendo que precisa sair, boa noite Lígia, estou encerrando aqui também, tá? hoje era um papo rápido mesmo, a Vânia Landa também comentou aqui parabéns aos companheiros do CamPrev. valeu Vânia, a Vânia que sempre acompanha nossas rodas aqui também, tá? é, agradeço a audiência de todos e todas, Fica a dica mais uma vez do antivírus, que vai tratar nos seus pormenores dos processos eleitorais do Senado e da Câmara do, do, do Congresso Nacional. É, a gente no futuro volta a falar de Camprev. assim que a Guida estiver recuperada e ela está evoluindo bem, já dei o um informe aqui no início, né assim que a Guida estiver bem, ela volta a estar tá aqui com a gente e a gente vai voltar a falar desse processo eleitoral do e como vamos falar também do processo eleitoral da disputa sindical. Né? Estamos trabalhando pela unidade das oposições à atual direção do sindicato, e coletivo CTL, coletivo oposição unidade luta. Né? Se tudo der certo, é, a gente consegue unificar a oposição e a gente vai dar trabalho também na, no processo eleitoral, do sindicato, mas a gente vai ter tempo para falar sobre tudo isso no futuro, tá? Sobre o Conselho de Cultura, semana que vem a gente informa os resultados e, e, e faz um balanço. Inicialmente, é, o balanço parece ser bom, né? A impressão é que o governo estava muito desarticulado aí nesse processo eleitoral. Comentário aí da Andrea Preta, que também foi candidata na, na, nas eleições do Conselho de Cultura, eu também fui. E, enfim, vamos ver como é que vai ser, como é que fica esse resultado do processo eleitoral do Conselho, mas a minha sensação, assim, por hora, é que o, o, o resultado será muito positivo. O Conselho que vai assumir, a partir desse processo eleitoral, é, para o debate das políticas culturais na cidade de Campinas, será um conselho muito crítico, muito firme, e isso é importante para a cidade, né, André Então... Vamos lá, como a Andrea comentou aqui, aguardamos o resultado do Conselho de Cultura, deve sair amanhã, na próxima roda a gente bate esse papo aqui também, tá bom? Acho que é isso que temos por hoje, a gente encerra, de vez em quando a gente tem que ganhar algumas também, né? O um momento é tão difícil, né? E... Mas foi muito legal saborear esse gostinho da vitória no, no, no campeonato, foi muito importante, porque... A gente precisa defender a nossa aposentadoria lá dentro. Né? Espero que terça-feira que vem, 19 horas, eu possa estar aqui novamente tratando sobre nossa vitória na, no processo eleitoral do Conselho de, de Políticas Culturais da cidade de Campinas. Vamos ver como é que vai ser, tá bom? Então é isso por hoje. Estimando uma pronta recuperação para Guida Calixto, nossa grande companheira, batalhadora e que em breve é, esteja recuperado e bem para continuar fazendo a luta como ela sempre fez junto com a gente. Né? Fica a dica para assistir o antivírus, que vai tratar do tema da, das eleições de, de mesa e de presidência no, no Congresso, Senado e Câmara dos Deputados. Tá? Semana que vem, terça-feira, a partir das 19 horas, estaremos aqui novamente. Mais uma vez lembrando que você pode doar para o CCV, na caixinha de comentários aí tem o nosso Pix, que é o nosso CNPJ, ou então através de transferência bancária para a conta que a Paulinha publicou aí. Obrigado, Paula, pelo apoio, pela retaguarda, mais uma vez, né? E todo mundo se cuida, tá bom? E porque a gente precisa respeitar protocolos sanitários, eu só estou sem máscara aqui hoje porque estou sozinho fazendo essa transmissão, né? Mas a gente precisa se cuidar e nós do CCV estamos cumprindo todos os protocolos necessários, tá bom? Abraço, força para todos nós, até semana que vem.